Vamos falar, então, de, de truncamento em aproximações de derivadas, okay? aproximações numéricas para derivadas. Lá no, lá no cálculo 1, a gente aprende que a derivada de uma função em relação à variável, à variável dependente é o limite né, de Δx tendendo a zero de f calculada em x mais delta x menos a função calculada em x dividido pelo Δx. Isso aqui, né, todo mundo já viu no cálculo. E a aproximação mais simples que a gente pode fazer para a derivada é simplesmente tomar Δx como um número finito e o menor possível. Então, a gente simplesmente deixa o limite de lado e trata a derivada por, pelo que a gente chama de diferenças finitas. Tá? É, basicamente, é você Calcular a função em dois pontos próximos um ao outro e dividir pelo intervalo entre um ponto e outro, tá? Menor possível aqui quer dizer que eu pego x tanto menor do que um quanto eu possa, quanto eu consiga pegar, okay? Então, como é que graficamente qual que é a ideia aqui? Você tem o seu, você tem aqui os seus eixos, seus eixos ordenados, né? Aqui você tem x e aqui você tem a função e esse, você divide o seu o seu eixo x em um conjunto de pontos discretos aqui separados por um por um por um certo delta x que você vai tomar como pequeno aqui está grande para a gente poder ver né Mas você vai tomar pequeno tanto quanto você possa ou queira ou necessite ok então se esse ponto aqui é x o, o ponto seguinte é x mais delta x. Ok? E se eu tenho aqui a minha função, no ponto x eu vou, ter a, eu vou ter a função calculada em x, no ponto em x mais delta x eu vou ter a função calculada em x mais delta x. Bom, eu posso simplificar um pouco a notação dizendo que x é um ponto x índice i onde i pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E meu ponto, se meu ponto x é um x índice i, meu ponto x mais delta x é um ponto, é um, é um ponto x índice i mais 1. Ou seja, né? se, ou seja no ponto, o ponto x agora aqui eu substituo por x i, e x mais delta x eu substituo por x i mais 1. Então, se esse ponto aqui for x5, esse ponto aqui vai ser x6, ok? Para simplificar, substituo f de x por f de xi, e f de eu coloco como f índice i, ou seja, né, a função calculada no ponto xi, eu vou aproximar, vou, quer dizer, vou, aproximar, vou substituir a notação para f índice i e f de x mais delta x vai ser f calculado em x e mais 1, que eu vou denotar por f i índice i mais 1. e agora aqui aqui no na no gráfico no gráfico das das ordenadas né eu fico com f FI e f mais 1, ok agora vamos voltar à nossa aproximação df de x, é f de x mais delta x menos f de x dividido por delta, por delta x, ok? E, portanto, eu posso escrever que é f de f índice i mais 1 menos f índice i dividido por delta x. Graficamente, essa daqui é a derivada exata, em pontilhado aqui nessa linha uh, dourada aqui, meu marronzinha. tá? E a aproximação que eu estou fazendo é essa daqui. Quanto menor for o meu Δx, em princípio, mais a minha derivada aproximada, que aqui está em linha sólida, vai se aproximar da minha derivada exata da, da, da função. Okay? Essa é o que a gente chama de uma aproximação de diferenças finitas progressivas. Por quê? Porque a gente está baseando em f de x mais Δx e em f de x existem outras mas não vêm ao caso agora okay? como é que como é que essa, essa aproximação de diferenças progressivas se reflete como truncamento de uma série infinita lembra que toda função bem comportada eu posso expandir em uma série de Taylor ok e uma série de Taylor mesmo que você não tenha aprendido ainda o que é uma série de Taylor isso daqui é uma soma de n de zero a infinito, 1 sobre n fatorial, derivada enésima da tua função, ou seja, né, se meu n é zero, isso aqui é derivada zerésima, se n igual a 1 é a derivada primeira, se n igual a 2 é a derivada segunda, calculada no ponto xi, vezes x menos xi elevado a n. Okay? Isso aqui expandindo vai me dar f de xi, x menos xi elevado a zero, mais derivada primeira calculada em xi, vezes x menos xi elevado a 1, e por aí vai. Se eu calcular f em x igual a xi mais 1, agora eu substituo x por xi mais 1 em todos esses termos aqui. A derivada aqui continua sendo calculada em xi, mas a minha função eu quero calcular em xi mais 1, então... Todo mundo aqui vira xi, todos os x viram xi mais 1. Os xi continuam do jeito que estão. E eu vejo que xi mais 1 menos xi é nada mais do que delta x, ok? Então, substituindo, né, as, substituindo a, a, a, as notações que eu fiz para o outro, lá no slide anterior, né, eu fico que f de mais 1 é igual a f índice i, porque xi mais 1 menos xi elevado a zero é, é 1. Qualquer coisa elevada a zero é 1, então isso aqui é 1, né? mais df dx é, calculado em xi vezes delta x e por aí vai. Okay? Vamos pegar essa expressão. Vamos continuar dela aqui. Se eu pegar e isolar o segundo termo do lado, do lado direito, isolar esse termo aqui, tá? Eu obtenho essa expressão aqui. Esse cara, esse cara aqui vai passar para cá com sinal negativo. Todos esses termos aqui vão passar para o outro lado com sinal negativo, ok? Também. E aí, eu fico com essa expressão aqui. Bom, se eu dividir os dois lados por delta x, esse cara daqui, dividir esse lado por delta x, esse, esse delta x vai desaparecer. Vai aparecer um delta x, um delta x aqui. E aqui também vai aparecer um delta x e outro delta x aqui. a mesma coisa para todos os outros termos, OK? Todos os outros termos vão ser divididos por delta x. Ora, esse cara daqui vai simplificar com o quadrado aqui e aqui vai sobrar 1. Um. Esse cara daqui vai simplificar com o 3 aqui e vai sobrar um quadrado. E finalmente eu vou ficar com essa expressão aqui, tá? E agora eu vejo que <risos> quem que é esse cara? É justamente a minha, a minha aproximação, pra, a, aquela aproximação de diferenças progressivas para a minha, minha derivada. O que acontece é que a minha expressão de diferenças uh, progressivas para a derivada tinha só esse termo aqui. Ou seja, eu fazendo aquela aproximação, implicitamente eu desprezei todos esses termos aqui. Tá? Então, esse, esse termo aqui vai ser o meu, vai ser o meu erro real. Na, no, cálculo, no cálculo aproximado da, da derivada, tá? Esse meu erro real no, no, no cálculo aproximado da derivada. Então, né? Como o maior termo aqui é delta x, lembra que delta x é, é, é meu delta x é muito menor do que 1. ok? Então delta x ao quadrado é muito menor do que delta x. Então quem vai contribuir quem vai contribuir é, efe, quem vai contribuir efetivamente né, é esse cara aqui é esse termo em que, em que eu tenho em que eu tenho delta x tá então eu falo que o meu erro real aqui é da ordem de delta x okay? por outro lado você também pode pensar é, agora vamos voltar para minha vamos voltar para nossa aproximação inicial onde isso aqui tudo era desprezado ou seja eu pego isso daqui tudo e desprezo tá é, e ficava só com esse termo aqui lembra que eu estou pegando delta x pequeno mas não é infinitesimal. Então nesse sentido, né, é um outro é um outro truncamento. Por quê? Porque eu estou pegando um delta x que não é mais infinitesimal agora. Ele é finito. Tem um tamanho, tem uma, um valor, né, finito. E esse cara daqui vai depender de onde de, de da, da, da magnitude do meu delta x, tá? Então tenho aí de certa forma dois erros de, de, de truncamento, ok? É, então vamos ver o que que acontece se eu fizer delta x menor do que 1 e, e diminuir cada vez mais. Eu fiz um programinha em Fortran, tá? Fiz um programinho Fortran em que eu pego um delta x e que eu pego a função f de x I é igual a seno de x e calculo, e calculo a derivada de seno de x em, em π sobre 6. Como é que eu fiz esse programa? Peguei delta x, comecei de um valor um pouquinho menor do que 1 e fui dividindo esse valor por 2 para ele ficar e ficando cada vez menor, OK? O meu resultado exato da para derivada é cosseno de pi sobre 6, que é 0.86602540. Okay? e tanto seno quanto cosseno eu, eu calculei com as funções intrínsecas do Fortran sin, sin x e cos x. Okay? Vamos ver como é que fica o erro real da minha da minha derivada. Eu peguei aqui o erro relativo, mas tudo bem, né? Vamos, vamos deixar o erro relativo aqui mesmo. É agora que me dei conta. Mas quando eu vou olhando aqui né? meu erro meu erro relativo vai diminuindo diminuindo diminuindo diminuindo diminuindo chega uma, um ponto que ele parece que vai em zero mas lembra que quando lembra que quando ele quando como eu vou dividindo eu, eu vou dividindo esse cara por dois né eu tenho ponto 99. 40 vai vamos botar ponto ponto ou seja né cada vez mais eu vou diminuindo mas eu vou também chegando mais perto aqui do zero, né, cada vez mais devagar. Então, o ideal é fazer um gráfico numa escala log-log. Se eu faço esse gráfico numa escala log-log, aí, bicho, o que acontece aqui é o seguinte, o erro diminui, diminui, diminui, diminui, diminui, beleza, tá ótimo, mas quando chega num certo valor de, quando chega num certo valor de delta x, Olha o que, que acontece. Eu começo a ter esses resultados esquisitos aqui e esses pedaços que estão faltando aqui no gráfico log-log é porque eu tentei tirar um, log, um logaritmo de um número negativo, que não existe. Então, você vai, ter, você vai ter não só o seu erro crescendo novamente, como você também vai ter instabilidades numéricas aqui. Nota que os valores aqui oscilam, né? violentamente, tá? então você já começa a ter instabilidades numéricas aqui, okay? você vai, vai melhorar um pouco, e por que acontece isso daqui? Né? Porque você já está chegando no problema de divisão de números muito pequenos, falta, né? você já começa a, a, a ter uma perda de precisão na representação do resultado das divisões, Tá? Então, o que, que é, e também aí tem um outro problema, né? Você está fazendo diferença de números muito, muito próximos entre si. Não só você está é, diminuindo delta x e tá, e vai vai chegar uma hora que você vai começar a perder precisão no seu delta x, como também você vai começar f de x mais delta x e f de x vão estar tá muito próximos entre si. Você vai estar tá recaindo naquele erro da, da, da solução de uh, equações de segundo grau, de raiz de polinômio de segundo grau. Você consegue melhorar isso razoavelmente bem usando quádrupla precisão ao invés de dupla precisão, que são os resultados que eu estou mostrando aqui. Os resultados de quádrupla precisão são esses. Nota que quando você tem dupla precisão, você começa a ter instabilidades numéricas mais ou menos nesse ponto aqui, próximo de 10 a menos 7. Não está aparecendo muito para vocês, mas, mas eu já estou vendo algumas ondulações aqui nessa linha. Tá? Então, mais ou menos próximo de Δx valendo é, 10 a menos 7, você já começa a ter instabilidades numéricas aqui. Tá? Se você vai para a quádrupla precisão, a situação fica muito melhor até mais ou menos 10 a menos 15 ou 10 a menos 16 para delta x. Aí você começa já a já ter umas ondulações aqui, depois você tem estabilidades numéricas brabas que fazem, né, que faz, que não só o erro, o erro cresce. Como você também tem essas instabilidades numéricas, os resultados de erro passam a ser negativos e tudo mais. Então, né, é, não adianta simplesmente a gente diminuir delta x cada vez mais. Vai chegar um, a gente tem sempre que né, variar o delta x e ver até que ponto a gente consegue ir sem instabilidades numéricas. Okay? Na próxima videoaula, a gente vai falar sobre erro. Sobre o erro real é, e erro relativo, que eu deveria ter introduzido, mas eu fiz aqui né, na, na, no calor da luta, eu preparei essas videoaulas e saiu o erro relativo ao invés do erro real. Mas a gente vai falar desses dois erros de maneira bem mais detalhada e, e por que, que a gente precisa dos dois para quantificar uh, erros numéricos nos nossos cálculos.